E hey aí, guys, what's up? Finalmente, nós vamos fazer a análise desse filme que é um dos meus filmes favoritos, né? A Morte da Parabéns 2 eu escolhi um trecho aí da, da, da, da sequência do filme, né? O primeiro já é muito bom, o segundo, eu, eu, eu sempre costumo mais gostar dos primeiros filmes, acho né? tipo, por causa da novidade, acho tipo, porque é diferente, traz uma narrativa diferente, né? Mas o dois também foi um filme muito bom, eu espero que você tenha gostado, se você assistiu o filme todo, ou tenha gostado pelo menos dessa parte, né? Porque ela envolve um pouco de suspense, com comédia, terror, sei lá, tem um pouquinho de tudo. Bem, como você sabe, essa é a nossa aula de análise textual. Na análise textual, pra você fazê-la, é preciso que você tenha estudado com o trecho do filme antes, né? Não, não adianta você só assistir uma vez, você tem que seguir o método. Se você não sabe que método é esse, de que método que eu tanto falo, aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tem um link que vai te direcionar para explicação no método. Aí lá eu te explico como que você estuda com filmes, como você aplica o meu método. E o filme, o trecho do filme, se você não encontrou, aqui na descrição desse vídeo também tem um link para a descrição, um link que vai te direcionar para esse vídeo, para esse trecho. Nesse trecho você tem um filme sem legenda, o um filme com legenda em inglês e o um filme com a legenda em português. Já está tudo organizado, separado, bonitinho. É só você sentar, assistir e aplicar o método. Depois que você seguir o método, depois que você assistir esse trecho do filme, aí sim você vem para cá e faz essa aula de análise sexual, porque é nessa aula que eu explico alguns pontos gramaticais importantes, eu falo um pouquinho sobre o vocabulário, expressões, gírias, phrasal verbs, te dou dicas de pronúncia, enfim. É aqui que a gente faz um apanhado geral de uma forma que realmente funciona de uma forma que a gente deve aprender o idioma. Não cair de cara, se matando ali para poder aprender, decorar todas as regras. Não. Deixa que vai acontecendo naturalmente, à medida que vai aparecendo é, pontos gramaticais, é, expressões. Isso, isso tudo vai aparecer para você. Quando aparece é que a gente ativa aqui nosso sistema de ativação reticular do cérebro reptiliano. Olha, eu vou falar um pouquinho de neurociência para vocês aí. E aí sim, você utiliza esses recursos neurológicos da sua mente para você poder aprender de uma forma muito mais rápida, intuitiva inteligente. Bem, antes de dar continuidade na aula, eu preciso te perguntar. Você, você mesmo, já está inscrito no canal? Se você não está inscrito, está esperando o que? Vai lá, se inscreva no canal. É tão rapidinho, só clicar, ativa o sininho para você também ser notificado quando eu postar essas aulas e assim você não vai perder nenhum conteúdo meu. Alright? Estou contando com você, hein? Vamos lá, então? Bem, Aqui, então, vamos começar falando um pouquinho sobre gramática, né? Aqui começou com uma pergunta. Where were you? Então, o were, eu preciso te lembrar que ele é o passado do verbo to be, né? O verbo to be conjugado, a gente sabe que é o I am, é o you are, é o he, este, Então, essa é a conjugação do verbo to be no presente. Quando eu estou falando do to be no passado, eu tenho o was, e o um were, wasn't were. Quando que eu uso o um were? Eu vou usar o were com you, we, and they. Aí eu uso o were, tá? Então essa é a conjugação do verbo de subir no passado para essas pessoas. You, we, and they, tá? Memoriza isso. Um ponto importante: é uma per pergunta onde você estava. Por ser uma pergunta, qual que é a regra que a gente tem que aplicar? Isso é uma pequena diferença que tem do inglês para o português. Quando eu faço uma pergunta com o verbo subir, o verbo subir vai para frente, ele vai antes do sujeito. Uma frase afirmativa seria You were late. Você estava atrasado. É uma frase afirmativa. Se eu quiser perguntar você estava atrasado, é só eu inverter, eu coloco o verbo subir na frente. Então o verbo subir é o were. Were you late? Pronto, eu inverti. Então, basicamente, você precisa memorizar isso. Perguntas com verbo de subir. Tanto, se, tanto é, passado ou presente, eu só troco eles de lugar. Eu, eu coloco o verbo subir na frente e coloco o sujeito depois. No caso o sujeito, you, we, he, she, não importa, tá bom? Memorize daí, pega e coloque no seu caderninho de anotações. E se você quiser saber um pouco mais, aqui no meu canal tem uma playlist chamada Aulas Completas. São mais de 40 aulas. Tem uma sequência incrível aí, é passo a passo, do básico até o avançado de dicas gramaticais. Dicas não, são aulas completas de gramática, tem aulas de mais de 30 minutos, com exercício, PDF, MP3, para você poder baixar, você tirar suas dúvidas, enfim. Tem um, muito material que vai te ajudar a complementar. É sempre assim que a gente aprende, tá? Pega o um material aqui, complementa ali, e assim você consegue aprender muito mais. Beleza? Bora continuar aqui, ó. You ditched our house meeting. Bem, se você percebeu, ele estava falando bastante no passado, né? You ditched... É o, é o verbo to ditch, que tem uma ideia de abandonar, né, deixar. E aqui, então, você abandonou nossa reunião da casa, lá da... da como que dá o nome? Esqueci. Ah, as comunidades dos universitários que tem sumiu totalmente o nome daqui. Mas, enfim. É, então, ela abandonou lá a reunião da casa dela, do grupo da, da, da faculdade dela lá. Então, o que, que aconteceu aqui? O to ditch, ele é um verbo que está no infinitivo, né, abandonar. Quando eu quero colocar esse verbo no passado, o que eu faço? Eu acrescento o "-ed". Então, essa é a primeira regra que você pode memorizar. Quando você está falando no passado, a regra diz o seguinte. Quando a frase está no passado, for afirmativo e o verbo for regular, basicamente você acrescenta o "-ed". Quer ver mais um exemplo? Eu trabalhei. I worked. Eu trabalhei. She traveled. Ela viajou, tá vendo? Basicamente eu tô acrescentando ED. E a regra é muito simples nesse caso, eu vou acrescentar ED com todas as pessoas. Então eu vou falar: I worked, you worked, she worked. Não importa. Passado, afirmação, verbo regular, acrescenta o ED. Lógico que tem algumas variações dessa regra. Às vezes você acrescenta só o D, às vezes você acrescenta IED, mas a gente vai fazer igual o nosso filósofo maior aqui do nosso curso, Jack. A gente vai por partes. Vamos por partes, que quando aparecer outros verbos eu vou trazendo para você. É assim que a gente aprende, deixa a coisa acontecer. Não sai querendo decorar tudo, não, porque não vai ser assim que você vai aprender. Beleza? Deixa eu apagar isso daqui, então, para a gente ter mais espaço, e bora continuar aqui. Uh, it was cancelled, it was cancelled. Olha só que interessante aqui. O legal de trabalhar com filme é porque não é uma coisa assim, ah, hoje você vai aprender verbo to be, hoje você vai aprender é, present perfect, hoje você vai aprender past perfect. Não, gente, o, a conversa, os diálogos, eles são vivos. Você não vai viajar para os Estados Unidos e vai falar ah, só fala comigo no verbo subir no presente. Eles vão usar tudo ao mesmo tempo. Isso é o mais bacana de você aprender inglês com filmes, porque é tudo ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, a gente já tem uma estrutura de, de passivo, né? Foi cancelado. Então, quando eu quero falar que alguma coisa aconteceu, que alguma coisa sofreu uma consequência, eu posso usar o it, por exemplo, meu carro foi consertado. It was fixed. Qual que é a regra aqui? Eu vou usar... O sujeito, que no caso, it, está representando o meu carro. E eu estou falando que foi no um passado, ele foi. Então eu vou usar o verbo subir, was. E aí eu, tenho, eu venho aqui com o verbo to fix, que é consertar. e Só que aí quando eu estou falando nessa estrutura de passivo, que alguma coisa sofreu uma consequência, eu acrescento o ed, né? ele, ele se torna o particípio dos verbos. O que, que é particípio dos verbos? Sabe quando os verbos no português têm essas terminações "-ado", edo, "-ido"? Consertado, trabalhado, diagnosticado. Essas terminações "-ado", é "-ido", é o que a gente chama de participio dos verbos. E no inglês também tem. Os verbos regulares, no inglês, normalmente eles ganham essa terminação "-ed". Tá? Então, normalmente, ele ganha a terminação "-ed". É, naturalmente, se você não estudou inglês, isso daqui é um pouco mais avançado para você. Mas, just relax... Porque isso vai aparecer outras vezes para você, mas eu quis colocar aqui porque eu acho que a gente tem que aprender dessa forma. Né? Fique atento a isso. Observe essa estrutura. Olha, eu tenho um it, eu tenho um was e eu tenho um cancelled que vem do verbo to cancel que é cancelar, então cancelado, tem a terminação -ed, ficou com esse ADO, cancelado. Então fique atento a isso, que vai aparecer isso muitas outras vezes, A medida que aparecer, eu vou reforçando, vou explicando, cada vez eu vou explicando um pouco mais, vou trazendo mais uma informação, tá? Eu também não gosto de jogar tudo de uma vez, porque eu acredito que vai embaralhar a mente, vai confundir tudo, mas pode ficar tranquilo que a gente vai fazer mais de 100 aulas com isso de inglês com filmes, então cada aula eu vou trazendo pontos importantes e reforçando isso para você. Pode ficar tranquilo. Segura na mão de Deus e vem comigo. Aí aqui um ponto interessante. ó My head, the middle one. Bem, e por que eu chamei sua atenção para o head com essa vírgulazinha flutuante, como diz minha aluna? Vírgulazinha flutuante S. Porque esse head, na verdade, é a contração do head is. Minha cabeça é a do meio. tá Então, ela, ao invés de falar my head is, ela contraiu. My head. Como se fosse quando a gente fala he is, entende? Que a gente fala... HES, como a gente fala, x, como a gente fala, IT. É a mesma estrutura, eles usam muito isso daqui, tá? Essas contrações, é muito usada. E aí eu quis chamar a sua atenção para essa vírgulazinha flutuante com S, que na verdade é o ES contraído, tá? Então fique atento a esses pontos, que são pontos interessantes que às vezes acaba passando despercebidos nos nossos estudos. Vamos aqui para vocabulário, então. Eu trouxe meeting, que é reunião, tá? É, eu ia até chamar a sua atenção para um ponto aqui dessa palavra, mas eu não vou chamar a atenção ainda não. Deixa mais para frente que eu chamo a sua atenção. Então, só observa que Miriam é reunião. Depois eu tenho Roommate. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, principalmente esse mate no final, que ele vai aparecer mais vezes para você. E ele está muito relacionado a amigos, colegas, tá? Pessoas que vivem com você, colegas, enfim, que convivem com você. Pessoas próximas. Então, aqui, Roommate, que seria colega de quarto, tá? Mas vai aparecer mais vezes para vocês. Depois eu trouxe aqui Death. E dead, né? Qual que é a diferença de um para o outro? Bem, death é morte, né? É a morte, é o substantivo. The death is coming, né? A morte está vindo. Ah, ele está morto. He is dead, tá? Ele está morto. Então, observa que o dead... Ele é, o, é como se fosse um adjetivo, ó, fulano está morto, é né? morto é um estado, é uma, é, não é um adjetivo bom, mas ele é um adjetivo, é como você qualifica alguém, ó, fulano está morto, né, então esse dead, ele seria um adjetivo. Já o death é a morte, é o substantivo, é a coisa, tá, então um é coisa e o outro é um adjetivo que qualifica a coisa, tá? Então, se, talvez se você não domina muito em português, fica meio confuso. Mas é só você memorizar que dead é para você falar como alguém está. E death é para você é, falar que aquilo é uma coisa, né? A morte é uma coisa. Beleza? Bora continuar aqui. E eu quis trazer essa diferença aqui para você de people and person. Então, person significa pessoa. É usado para singular. Então, there, there is a person here. Então, tem uma pessoa aqui. E se eu quero falar pessoas, eu vou usar people, people que é o plural, então. E é muito comum as pessoas querem falar é peoples, porque como people é muito popular, as pessoas acham que people é singular e peoples é plural. Não, então, quando você está falando pessoas, é people, né, e pessoa, singular, é person. Alright? Bora continuar aqui alguns pontos relacionados a expressões, gírias e phrasal verbs. What do you mean? Na verdade, não é nem bem uma, uma expressão. É né? uma, uma frase comum, mas que é bastante usada. O que, que você quer dizer? O que, que você quer dizer? A ideia de What do you mean? É O que, que você quer dizer? O que, que, que você está querendo dizer com isso? Tá? Então é tipo um, é, Você usa isso com um pouco de surpresa. O que, que você quer dizer com isso? Né? Então, memorize que esse What do you mean? É o que você quer dizer? O que, que isso significa com essa ideia? Às vezes, a gente não faz a tradução ao pé da letra. Você tem que olhar o contexto para, então, entender realmente a que, que está se referindo aquela frase. Porque, às vezes, se você faz a tradução ao pé da letra, não tem muito sentido, não. Aí, depois, eu tenho essa expressão aqui, né? eu Que é... Ai, eca, credo, que estranho. É, com essa ideia, assim, eca, credo, que estranho. Tá? É, é Normalmente, as patricinhas que usam isso, né? Iu, né? É, você vai ver muito patricinha usando essa expressão. Bem, essa moça, essa moça na verdade, gente... É, na, na tradução você viu que ficou um pouquinho diferente. Essa moça ele é um, um salgado, salgado frito que normalmente é, eles comem no café da manhã, no brunch, daquele café da manhã que mistura é, com almoço, enfim. Então a tradução para poder ficar um pouquinho com mais sentido eu tive que dar uma modificada porque não tem uma tradução seria tipo um salgado e aí dentro daquele contexto não fez muito sentido. Eu precisei fazer essa pequena modificação. Mas essa moça é esse salgado que você vai ver aí na tela agora. Bem, então lembre-se sempre que tradução, principalmente em filme, a gente precisa dar uma pequena modificada para fazer sentido. A piada fazer sentido no português, que às vezes faz sentido para eles em inglês, por causa da cultura ou por causa de alguma situação específica. Mas quando você faz uma tradução ao pé da letra em português, não faz sentido. Aí a piada fica sem graça. Então a gente faz essa pequena adaptação para ficar mais legal também. E aí, anywho. Any who é uma coisa de patricinha também, né? Esse N-Who nada mais é do que anyway ou anyways, tá? De qualquer forma, enfim, com essa ideia, enfim. É, só que aí a Patricinha vai falar enhu, tá? Então, isso é uma coisa de Patricinha. Se você não quer ser Patricinha, não, não fale dessa forma, que a bem pat mesmo. Depois eu tenho aqui o Comic Con Meeting. Bem, por que ela usou esse Comic Con Meeting? Não sei se você conhece, mas o Comic Con, ele normalmente ele é um evento que reúne é, os nerds, digamos assim, os fãs de cartoons, os fãs de revista em quadrinho de... Filmes muito famosos, tipo filmes do Star Wars, é, da Marvel, da DC. Então, eles vão lá para aqueles eventos e se fantasiam, se vestem conforme seus personagens favoritos, seus personagens fictícios. Então, ela foi meio debochada. Essa mulher, você viu que ela era é bem debochadazinha, né? Então, ela falou assim, a sua reunião de Comic Con, porque os caras eram estranhos, eram nerds, enfim. Foi mais um deboche dela mesmo. Por isso que ela falou, ela falou Comic Con Meeting, que era é uma reunião de pessoas estranhas. Enfim. Vamos lá. Não que a galera que curte animes, essas coisas, seja estranho, né? Mas dentro do mapa de mundo dela, pra ela, é estranho. Vamos dar uma olhadinha aqui em pronúncia. Ó, house. Uma coisa que eu quis chamar a sua atenção aqui é pro magic e... O que é esse magic -i? É muito comum, gente, as, palavras, as terminações... As palavras que são terminadas em E, em, porto, em inglês, eles não terão essa pronúncia do é e. e já o brasileiro gosta muito de ficar pronunciando o E no final das, das palavras. Por exemplo, nice. Eu ouço muitos alunos falando nice. Não é nice. Não é place. É nice. Place. Percebe? Você não pronuncia esse e. é Como se fosse um S. Um S. Nice. Place. tá? Uh, house. House. Ok? Não é house, não é house, house. Então fique muito atento às palavras com essas terminações é, porque raramente elas são pronunciadas, tá? Então uma dica valiosa para você. Se você ouviu prestando atenção, você percebeu que nessa frase a personagem não falou what do you mean. Ela falou what do you mean, what do you mean. Então esse D é como se tivesse som de R, ela juntou o what com D. Do what what do you mean? What you mean? É como se tivesse juntado na verdade tudo isso daqui ó, what do you virou what you mean? What do you mean? Isso é muito comum. Isso é o que a gente chama de linking, de contrações, isso é extremamente comum e é uma das coisas que mais dificulta é, o diálogo em inglês, você entender filmes em inglês, músicas em inglês, porque às vezes a palavra isolada é uma coisa, mas quando junta com outras palavras ela ganha um novo som, um novo formato e fica mó estranho. Por isso que eu sempre falo, a melhor forma de você aprender inglês de verdade o filme, porque eles vão falar do jeito natural. Você tem, sabe, eu tenho aquela minha websérie de inglês com texto. Os áudios são gravados por nativos, mas eles são mais lentos. São, né? É para você poder capturar o som. Mas no dia a dia, no dia real mesmo, eles falam um pouquinho diferente. Você já deve ter notado isso. né? E aqui, né, ela falou em baixo, out of, a" out of, out of. Okay? Então, fique ligado a essas contrações. E aqui, eu quis chamar a sua atenção para esses dois aqui. né? Tem o um, um this e... É, esse não é esse I, i prolongado do português, ó. I, i é o e, e. Então esse aqui tem esse som de e mais fechado, ó. This, this. E o de baixo, esse aqui, this, this, ele é mais prolongado, ele não é, ele é mais aberto, ó. This, this. Já o de cima, this, this. E, e, e. OK? Então fique ligado a essa pequena diferença que há dos sons do e pro i. I, e. Ok? Fique ligado a isso. Mas vai aparecer mais vezes. Just relax, fica tranquilão, que você vai ver isso mais vezes e isso vai fazer cada vez mais sentido para você. Alright? Então a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. ficou algum dúvida em algum ponto, talvez algo que eu não tenha explicado, coloque aqui nos comentários que eu tiro a sua dúvida, beleza? E aí, se você não está inscrito no canal, mais uma vez eu reforço, se inscreve no canal, chama a coleguinha, contatinho, doguinho, chama todo mundo aí para poder se inscrever no canal e dar essa moralzinha aqui pra mim. Alright, so, that's it. See you. Bye, bye.